Hoje em dia parece ser comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor ou cantor cometer uma gafe e falar algum palavrão sem querer. Isso mesmo. Para quem acha que é só o povão do mundo que tem a boca suja, enganou-se. Líderes religiosos também tem, e dos piores possíveis. Ele já disse, vá tomar no seu filho da puta, vagabundo, moleque.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 Vamos conferir as cenas de homens de Deus que, ao invés de terem uma boca santa, têm bocas totalmente sujas e cometem xingamentos em cima do altar da igreja. Quem já ouviu ou assistiu um show secular sabe que é comum ver os cantores falar palavrão. Ah,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 Agora, mais constrangedor é não entender o que esse pastor está cantando, ou melhor, é entender sim, mas uma outra coisa. É, confere aí pra ver se vocês entendem. Meu amigo, sabemos que a língua portuguesa é complicada e as pessoas ainda usam dessa forma. Prenderam, ele estava esquecido, deram cumpra, ele estava esquecido. Tem cabimento uma música dessa ser cantada na igreja? Um palavrão inapropriado que não deve ser dito e nem cantado em lugar nenhum, e muito menos no altar de uma igreja. Muito pior do que soltar um palavrão de forma espontânea e totalmente involuntária, é soltar um palavrão tentando falar outra palavra. Como esse pastor que, tomado da unção, na hora do fervo soltou essa palavra. Vou estar aqui no livro de, do profeta, Abacu Abrac. Maestro, a fracura é fracua! Abracu, Abra cu. É, então eu vou estar tá lendo aqui. Hum. Abra cu. escuta aí, a minha hum. vai lendo aqui baixinho e eu vou levantando a voz para os irmãos e entendendo com calma. Ele devia buscar outras expressões de linguagem melhores e não as indecentes que ele usou, porque frases como essas só escandaliza mais o povo de Deus. Esse pastor só pode ter perdido a sanidade ao falar desse jeito sobre a Bíblia com os irmãos. O que vimos foi um pastor tomado pela unção que vem de fora pra dentro, com sua pregação fervorosa, e de repente soltou o um palavrão. É, meu amigo, isso que faz esse religioso deixa todos horrorizado. Esse religioso que vemos é o famoso Rodrigo Silva. Ele também virou notícia entre a comunidade evangélica por supostamente proferir um palavrão numa entrevista. Isso mesmo, ele estava bem tranquilo falando sobre maçonaria. A maçonaria não é uma religião. E foi quando ele soltou a metade de um palavrão. Por que, que eu não sou adventista só pra mim? Por que, que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o um exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que, que você jogou quieto? E por que você tem que falar pro Igor pro do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você é quer que ele experimente? Uhum. Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha? Pô, cara, você, jogar, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer... Ah, é as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar, caramba, nós estamos vivendo o um fim dos tempos. E em outro trecho, novamente, ele usa a gíria por, no meio de sua fala. No, no, numa danceteria, tá o Rodrigo lá com... Pô, cara, esse cara que foi no flow, esse cara é um picareta. Aí, tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando este em mim. Eu, eu peço a Deus que me dê humildade e unção do espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça os trechos em que ele cometeu esse absurdo, deixando escapar a metade do palavrão, foi compartilhado na internet. Diante disso, os evangélicos se surpreenderam com o linguajado religioso. A maioria dos brasileiros tem por hábito falar por, crendo que estão pronunciando a interjeição poxa simplificada. Mas há um outro significado no sentido obsceno de por como a palavra porra. E é considerada uma gíria bem usada entre jovens para referir-se a colegas do mesmo ciclo de amizade, como tipo de expressão de surpresa, raiva, desaprovação ou frustrações do dia a dia. Mas trata-se de uma gíria pejorativa para o ato de expelir o sêmen. No caso do Rodrigo Silva, ele falou normalmente por hábito, mas sabemos que falar palavras de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um cristão. É quanto ao escândalo, lembramos das palavras de Jesus que diz. E eu posso dizer para você: Jesus disse assim, o escândalo virá. Mas ai daquele por quem vier o escândalo.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 É claro que não podemos generalizar, mas o uso de uma linguagem decente e decadente jamais deve fazer parte da boca de qualquer pessoa, independente de religião. Mas parece que não é bem assim que funciona. E a cada dia a mais, pastores viram escândalo no cenário evangélico por serem pegos soltando palavrões. Como esse que aparece nesse púlpito pregando e simplesmente soltou um palavrão, pegando todo mundo de surpresa. Um ar de superioridade, ele vai pensar que o senhor que se foda que se foda que vai e deixa-se se, se ir, deixa vai sofrer as suas angústias é o pregador está precisando muito lavar essa boca e buscar outras expressões de linguagens melhores porque se continuar assim vai cada vez mais escandalizar o nome de Deus pior que soltar um palavrão sem querer é falar uma palavra normal mas entender que foi falado um palavrão isso aconteceu com o Marco Feliciano, que na sua pregação diz Nesta noite Deus vai colocar na sua mão uma espevitadeira Nós vamos desentupir essa porra que oprime a igreja A igreja vai ser militante, a igreja vai ser atuante O diabo vai pular miúdo Vamos agarrar o diabo pelo chifre e espregar a aquela... Quem ouve assim sem analisar o contexto pode entender que ele falou claramente o um palavrão. É, meu amigo, palavras parecidas podem causar essa confusão. Agora vamos botar legenda para entender o que de fato ele está falando. Nesta noite Deus vai colocar na sua mão uma espevitadeira. Nós vamos desentupir esta porra que oprime a igreja, a igreja vai ser militante, a igreja vai ser atuante, o diabo vai pular miúdo, vamos agarrar o diabo pelo chifres, pregar a guerra dele no chão, é hora de se levantar. O que entendemos na mensagem de Marco Feliciano, falando sobre o altar de Deus, ele diz desentupir esta porra. Nós vamos desentupir esta porra que oprime a igreja. E ele citou um instrumento chamado espervitadeira. E era usado nos tempos bíblicos para extrair a borra que ficava no altar de incenso. Ufa! Até que enfim o Marco Feliciano tá fora dessa lista dos pastores bocas sujas. Mas espera aí. E quem é esse nessa entrevista soltando palavrão? Cara de pau. Claro que ele é corajoso. Ele teve na cruz tanto tempo, deputado. Isso, que cruz ali, ali em Curitiba? Ah, ele teve Judas traindo. Ele mim, encontrou Judas na França, porra. É, que Judas ele, ele gosta de perfume tá então. Bom, porra. É. Porra, porra, porra, porra. é, realmente nem ele escapou de usar a boca para falar palavras indecentes e logo ele que é o defensor da família, da moral e dos bons costumes. Em centros de cidade como São Paulo...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 Se no computador, você fica com vergonha. Ô, Batalhé! Verdade. Toda nem pra o que esses filhos da puta quando assistindo. Macho beijando macho. Verdade. Mulher chupando mulher. É pra isso é, que nem escorpião. Essa porra aí, ó. Que nem escorpião. É água, e é que água. nem Judas, vacilar, mete a faca, porque não gostam de verdade. É né? Agora vamos ver ele abordando sobre o uso de tatuagens. Tatuagem na bunda, tatuagem no peito, tatuagem na buceta, tatuagem na pé, tatuagem na cara, tatuagem no inimigo.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 Todos os palavrões que qualquer pessoa está sujeita a falar são motivados por uma ira carnal e ofende direta ou indiretamente a alguém. Quem usa palavrão mesmo por brincadeira demonstra que o seu interior está corrompido, o seu coração está imundo. Quando o coração de uma pessoa é cheio de violência, indecência, impureza e maldade, a sua boca se torna um escape de perversidades. Portanto, os palavrões é um comportamento que deve ser rejeitado por aqueles que confessam a fé em Jesus. Quem quiser viver uma vida digna e de bom testemunho deve urgentemente deixar os maus costumes, como por exemplo, o de falar palavrões. Mas a grande verdade é que muitos cristãos lutam contra o vício de falar palavrão, principalmente os novos convertidos. Isso porque durante muitos anos tiveram essa prática presente em suas vidas, porém precisam dia após dia buscar a santificação e essa luta certamente poderá ser vencida, mas é preciso lutar com sabedoria e perseverança.